É só isso aqui. Então eu bato com o seu na carcaça. para poder criar uma maneira de travar um pouquinho mais a bucha aqui. entendi, Se ela vinha esse problema de desgaste e Posso. esquentar e ela andar. Porque essa bucha aqui não pode andar. Ela entra com pressão ali. Ela é instalada por aqui, né? Não ela fica rodando. É, porque senão ela roda junto. Se ela rodar junto, ela encosta no retentor. E, e vaza. E pode vazar de uma maneira que vai sair correia.